E aí pessoal, beleza? Sulogade aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. 2, 1, Rima! É o crime dela crime, mas sua rima é muito falsa, toda vez o prato paga de crime, se pega numa arma ele mira na própria calça, paga muito de crime, pelo amor! Eu nem vou falar quem sou é a maior inspiração Para pra compor. Toda vez você é prova que você é do condomínio Tá ligado que tomar no peito Vai achando que na favela É só o criminoso que tem que manter respeito uh! Vai tá achando que é da hora Tá ligado que eu venho com dois pés no peito Não tem essa de o criminoso é o crime Se cê nasceu na favela, a disciplina tá sujeito ah, nenhuma uh! tá Cê fala de respeito e nessa eu prossigo Da hora cê fala de respeito quando convém Quando eles vacilaram cê não teve respeito comigo Aê! Você paga de disciplina não é porra nenhuma! Isso aqui é batalha de rima. Eu só mando verso, meu mano, eu não pago, então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos? Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando que os cara não falou, isso não é o trabalho dele, seu chorão. Para de ser frustrado, você que tava de olho fechado, ninguém foi bem dar você. Só que você ficou na dúvida, não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso, você tá ligado, meu mano? Que eu faço verso e vou além. Cê paga de pá? É um debochadão. Mas você só conta o verso pra ti, quando convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder. Eu vim no cante reclamar. A gente erra e nós também sonha Mas você podia ter errado e ficado quieto Tentar explicar o erro faz você passar vergonha Só que eu não tô tentando explicar isso é a batalha de rima, você me atacou e eu vou ter que retrucar Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, você não elabora Eu não tô explicando o meu erro, tô causando seu enterro Tô fazendo minha função de MC, rimando até agora Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar Se eu tô atacando, você tem que atacar Mas você tá respondendo com mais argumentos que eu mandar Ô oh, caralho, olha o que você tá fazendo Você tá querendo acabar com a festa na hora Ai, errar a contagem eu errei a rima Devolve minha bola que eu vou embora <risos> Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal meu Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Ah. Tudo que você fala vira graça, eu já vejo sua torcida, arregaça e da hora mano, esse é seu progresso, mas não adianta você fica só carcaça, você fica até sem graça, acopriu, foi o verso. Mesmo oh. assim eu mostro pra você que não adianta você me ganha com o verso que é meu Aí que eu me pergunto, meu parceiro, como eu perco pra essa anta? Puta que pariu, como perdeu? Mas você oh. perdeu, mano Você falou um monte de coisa, mas oh. você tá panguando Porque eu deixei eu te dizer, vai se fuder Você não perdeu pra mim, como eu copiei se eu fosse, Você perdeu pra você, mas oh. você mata, eu a sua visão, que você foi amassado Virou no meu bolso, você fica pecado Troca o flow, mas eu faço uma rima melhor e te deixo dobrado Uma oh. rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano A conjugação e o tempo tá zoando meu parceiro, eu dou meu melhor. Eu tô ligado que cê é fraco. Eu mesmo que sou meu adversário. Oh. Dentro do espelho que eu encaro. O único mano que já me deita na palavra. Porque você é fraco e você trava. Mano, eu te deito na rima e na pancada. Oh. Se o seu espelho que. Seu maior adversário, você tá fudido pra caralho. Porque vai ter de comprar outra. Porque eu fui lá e quebrei no um dia que não foi o trabalho de fazer aquela música maneira. Acabei contigo aqui, Magrão de brincadeira. Olha só, você falou que eu copio o flow, que eu copio a rima. Não, eu copio o flow, o rima eu faço uma melhor. Não, você não fez a melhor parceria eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático. Eu sou feio e eu tô já vindo da trincheira. Eu não mosquei com você. O meu espelho é de plástico. Por isso ele não quebra. Porque se fosse de vidro eu tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse consertado o um espelho e quando você chegasse de novo, ele ia quebrar. Manda ah, de esse cara, porra, com essa cara aí que não faz nem um sexo. Porra, porra, o seu espelho é de vidro. Falar pra mim como é que você vê ah, seu reflexo. Ah, vai porra, deixar, vai deixar. Espelho, porra, caralho, como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro, senão você não vê o seu reflexo. Burro pra caralho, caralho, tá fudido. Você aqui já tá fudido. Você não é burro, meu parceiro, você é astuto. Eu que fico aqui compreendido. Como que você fez um filho? Essa porra nasceu no susto. Ah, o trocadilho, o um menino é bonito, nasceu igual a cunhada O primeiro filho, porra, graças a Deus que nasceu bonitão Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas você viu, caralho, minha mulher é um avião Mas você sabe que minha irmã é braba, o primeiro filho nasceu no ódio e o Segundo Filho nasceu na raiva! Cê tá ligado, parceiro, cê tá contuprado, rimando na final da aldeia Eu sou o Homem-Aranha e você é o Venom Mas você tá na minha teia Então é melhor você ficar firmão Que contuprado vai ficar pra trás É o Venom, tinha tudo pra ser um herói Mas você é língua grande demais! Oh! É assim, meu mano, você tá na pista! Na minha realidade eu aprendi que herói e vilão são pontos de vista. Uou! Aí você vai vendo como é que é, meu mano, com a improvisação. Eu posso até ser herói, mas se no ponto de vista do sistema, o John é sempre o vilão. Tá suave, irmão? Você é o vilão, tá ligado que aqui cê se dói. Porque veio o cara que era desacreditado, te batendo como uma história de herói. Uou! E agora você vai ficar pra trás, porque babatei no prado, te falta uma disciplina. Vai tomar na lata, porque eu sou um herói sem capa. E você é um vilão sem rima. Eu não posso só... eu não posso MC sem rima, mas vai vendo como é que você tá de capa, só que a sua capa ficou presa na turbina, e eu vou vendo como é que é o bagulho, meu mano, deixa só eu te dizer, você falou que o Homem-Aranha era seu peso, gordão, se você subir no prédio, ele cai em cima de você. Tchau, que... Não é vacilão, e é por isso que eu não vou tentar subir no prédio, porque desde criança acostumado a ser pesadão, oh. sabe por que que eu vou te bater? Porque você não tem nível, quem sobe no prédio pra correr é você, olha o forte da norte pra doer é o senhor incrível. Oh. Mas tá tranquilo meu mano, que aqui é sem truque, então vê se fica verde, fuma algum bagulho e tenta voltar tipo te incrível Hulk. Oh. E agora no freestyle você não tem rima, tem teta. e desde pequeno o seu maior sonho é conseguir pular a roleta. Oh. Você que imagina, sua ideia é feia Eu fiquei três anos pulando várias roletas Pra poder chegar aqui e rimar na aldeia Uou! Tá ligado? Que você não arruma nada Que o Prado não tá de balaclava Porque eu sou o Hulk, eu sou o Hulk Com dor de dente, com raiva, eu sou pior do que você pensava Uou! Uou! Porra, vai vendo como é que eu tô na tua frente. Eu não sou o Hulk, mas você quer ver o pai de raiva? Então deixa o pai com dor de dente. O que se se liga, meu mano, deixa eu falar. É mais fácil a dor de dente me matar, que se eu esperar o prado vou cansar de esperar. Oh! Ah! A Mike Z no fode, colocou o implante no mesmo lugar que o Bob. Oh! Você que eu sou o trem, tá dando sorte que ele paga o implante dele, e paga o seu também. Oh! Você tá ligado que você falou que é casado, né, meu camarada? Claro que você é casado, feio desse jeito casou com a primeira namorada. Oh! Esse cara tá pensando que ele veio da quebrada E mano, conta o Prada que é sessão de pancada O Johnny Ligeiro casou com a primeira namorada Você casou com o Bob e ninguém tá falando Que engraçado, por isso eu te falo e quando eu rimo no beat, eu não me calo? Tudo bem, rimando hoje eu tinha certo. Quando eu joguei meu rabão na sua cara, você ficou quieto? Oh! Ai, caralho, tá querendo. As ideias, tá querendo. Olha só, tô falando. Para com essas ideias. Vai tomar uma e vai voltar mancando. Oh! tá mancando? Freestyle agora o o esmirilho! Você não queria, agora ela volta mancando! Vira e ele vai fazer o terceiro filho! R.A.P, aceita parceira, ninguém quer te comer! Faz o seguinte, volta de ré! Hoje você tomou no cu, mas não do jeito que Ei, você Por isso que rimando agora aqui eu já tanco. Você não entendeu, eu sou potente. Me empurra que eu vou voltar te mancando de uma forma diferente. Oh. Na humildade, vamos rimar sério e trocar a porra do assunto. Que eu já tô cansado disso caso você continue vai virar defunto. Não é sobre o cabelo mais crespo ou qual MC que tem mais melanina. Não é sobre quem é mais favelado aqui nessa porra, é só quem tem mais rima. Oh. Você oh, oh, parceiro, oh, oh. você não teve a disciplina É porque você não entendeu que nós é favelado E mantém essência se você tiver rima, Mas manda só rima dos outros, não demonstrou sua vivência Uou. Aconteceu, mais uma noite anoiteceu Você vai aprender com o soldado do Coliseu Favelado agindo errado, não aprendeu onde viveu Uou. Você pra falar quem tá errado. Você já tomaria um pau porque cê é de outro estado. Oh, oh, A lua tá clara, eu também vi. A lua cheia, clareia as ruas de Barueri. O Samuel não tinha aprendido nada com o Nel. Vocês lembram da primeira fase, eu boto no papel Apanhar por ser de outro estado? Você tá fudido! Xenofobia! Cê não aprendeu nada comigo! <risos> <risos> não entendi, eu não vou rimar igual você que não tô desse lado, porque essa ideia de falar que você é favelado. O favelado tá morrendo, só que é com a aval do estado Que o motivo de tá com guarda-chuva na mão já era o motivo de tá errado oh. Mas você tá errado, camisa é do Marco Rois Aquele que você aponta o alvo sempre é apontado pra nós Eu não tô falando oh. sobre isso é favelado a bandeira Eu tô falando com um o cara tem a minha cor, morre por fortar uma furadeira oh por portar uma furadeira? A Enel, se você não conhece, bem-vindo à realidade brasileira. Você não tá entendendo? Ô, seu vacilão, se a guerra é a fome, é pano de Deus, não esqueça de orar com o revólver na mão. É Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e...